Boa noite, boa tarde, bom dia, saúde, meu irmão e a minha irmã, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Mateus, capítulo 12, versículo 37, diz também assim a palavra do Senhor: Pois por suas palavras, você eh, será absolvido, aqui será absolvido e será abençoado, será justificado e por suas palavras será condenado, será condenado é será amaldiçoado. Quando você diz repetidamente às pessoas ou a si mesmo, não consigo, sou pobre e estou quebrado, etc., então, a sua mente subconsciente passa a acreditar nas palavras que você diz e cuida para que você não esteja em posição de conquistar e prosperar naquilo que você tanto deseja. Enquanto você persistir em dizer essas palavras negativas, sua mente subconsciente vai seguir e vai efetuar a ordem dada pelas suas palavras negativas, de que não consegues, de que é pobre ou de que estás quebrado e você terá então uma experiência de vida, a falta de todas as coisas que você disse que não consegue, que é pobre ou que está quebrado. Por isso, tenha cuidado com o que você diz, meu irmão e minha irmã, porque a tua mente subconsciente ela não entende, não percebe se você está a falar só por falar ou se tá a tirar onda ou se está dar um exemplo. Na verdade, ela pega isso como uma verdade e ela funciona de acordo com aquilo que você disse. Até mais. Shalom. Deus abençoe.